A dobrada. Gente, a dobrada é o seguinte, a dobradinha é aquele material de propaganda conjunto que o partido faz ou um candidato faz em benefício de outro. Pois bem, desde 2009, com a lei 12034, constou lá na 954 o artigo 38, parágrafo 2 que diz que o material de dobrada que é feito é, para mais de um candidato, o gasto deve ser lançado nas contas de quem pagou por aquela despesa. Ponto. O que, que esse artigo está falando? Ele está falando que aquele gasto tem de ser declarado na conta de quem pagou. Se os dois candidatos dividiram aquela despesa, os dois vão registrar os seus gastos na proporção que cada um pagou na sua prestação de contas. Beleza. O que, que aconteceu em 2018, em setembro, no auge das eleições? Surgiu um entendimento do TSE de que aquele estimável decorrente da dobrada, aquele rateio do material de do, em dobrada, não precisava ser registrado nas contas de quem foi beneficiado. Naquele candidato que recebeu aquele material para distribuir, é, em dobrada, aquelas duas fotinhos, né? o candidato normalmente é o candidato majoritário e, e vai trocando a foto né? com o proporcional. O que, que aconteceu? Baseado no artigo 38, parágrafo 2 surgiu esse entendimento no TSE. Mas esse entendimento continuou para 2020. O que, que aconteceu na resolução de 2020? Se você jogar lá, dá um CTRL F lá, localizar qualquer ferramenta de busca que a sua máquina tenha, coloca artigo 38, para você ver que ele virá em oito ou nove vezes, esse artigo foi ressalvado, é, lembrado, sublinhado, foi trazido na resolução, como que fazendo uma exceção que... Aquilo que o candidato recebe em estimável deve ser registrado, com exceção do 38 segundo que falava da dobrada. Não preciso nem falar, vocês todos sabem, todo mundo que está me assistindo aqui, ou a grande maioria trabalha e trabalhou, trabalha em alguma ponta desse iceberg. Os juízes não são obrigados a acompanhar esse entendimento, uma boa parte não acompanhou, e aí pediram, determinaram em diligências que os candidatos incluíssem esses estimáveis, que eles seguiram o manual do TSE, o Perguntas e Respostas do TSE, as aulas do curso do TSE, que dizia que não precisava lançar dobrado. Na hora que isso tem que ser lançado em retificadora, isso pode implicar, impactar no limite de gasto. Então, de uma vez por todas, a resolução tem que trazer isso expressamente. Ela vai decidir. É para lançar ou não é para lançar? Se for para lançar, escreva literalmente, expressamente. Inclusive, acho que até tinha posto aqui na, na, uma sugestão: quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, se tiver mais de um candidato que tenha arcado com as despesas, ou apenas naquela em que houver arcado com os custos. Se houver necessidade, se o TSE decidir que vai ter necessidade de registro, aqui mesmo, nesse próprio artigo já diz, havendo a obrigatoriedade de registro do estimável, nas contas do candidato beneficiado, ou não, não havendo a necessidade. O que precisa é decidir de fato como é e deixar isso expresso, porque a gente não vai aguentar passar por mais uma eleição com essa insegurança do tratamento das dobradas, porque a gente sabe que isso é básico das campanhas, todas as campanhas vão ter dobrada, em tese, né?